E cadeiras, simples assim, 300 modelos, a pronta entrega, importação própria, Rafael, que preços são esses? É isso mesmo, os preços são baixos aqui, na cadeira. Explica pra gente. Cadeira sax, diretor, 100% ergométrica, 10 parcelinhas de R$ 79,99. É muito bonita essa é de design. Olha o design dessa cadeira para escritório: 10 parcelinhas de R$ 39,99. Rodinha anti -risco e sistema Relax. Essa tem base, certo? Cadeira base e fixa Vegas 10 parcelas de R$ 29,99. Uma ótima escolha para sua sala de reunião. E esse lançamento aqui. Esse lançamento é a cadeira Piano, todo em couro, sistema Relax, 10 parcelinhas de R$ 65,99. Ecadeiras.com.br, eu disse 300 modelos a pronta entrega, Rafael. É isso mesmo, por favor, temos 10% de desconto no boleto bancário, 10 vezes sem juros no cartão e transferência bancária. Visite a gente. Ecadeiras.com.br, tem que ser agora.